E aí galera, beleza de nada com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui, seguinte mano Eu confesso pra vocês que eu não tô muito por dentro disso, é... mas eu vi alguns canais, inclusive o canal do David Jones Falando que a Rockstar pretende é, remasterizar é, a franquia GTA, eu acho que é o GTA 3, o GTA Sandras, o Vice City e o GTA... Sandres, como você pode, pode imaginar, como vocês podem ver, é, a gente vai assistir um vídeo aqui, olha a qualidade gráfica desse GTA Sandres. Lembrando que esse é o GTA, a primeira versão do Playstation 2, o PC, né? A primeira versão do PC, E o cara usou ali umas, uns mods gráficos e deixou ele assim. Cara, tá muito lindo. Eu vou dar minha opinião a respeito disso, eu acho que remasterizar... Não é legal, na minha opinião não, não, não, não curti muito Porque é um jogo do Playstation 2 Eu acho que a Rockstar, se ela quisesse Fazer algo legal é, Seria Remake remake. Quer fazer algo legal? Faça um remake Não precisa nem do Vice City Do GTA 3 Faça, provavelmente isso aí vai sair Playstation 5, né? Pra nova geração Eu vou deixar dando, dando play aqui no vídeo Vocês vão assistindo né, aí, se vocês quiserem assistir o vídeo original vai estar tá na descrição. Mas é um GTA Sandras com uma qualidade incrível, como vocês podem observar. Vou deixar aqui um pouquinho, um pouquinho mais baixo aqui, para não... não coisar o meu raciocínio aqui. Mas olha só a qualidade desse GTA, que coisa incrível, mano. Provavelmente vai estar tá mais ou menos assim, porque... Uma remasterização, eles vão melhorar um pouco... Vão melhorar as coisas, o gráfico, talvez vão mudar um pouco o menu, a jogabilidade... E a jogabilidade é bem... Caraca, tá muito lindo esse GTA, velho. Sério, olha só. Que coisa maravilhosa. Então o remake é assim. Eles vão dar uma melhoradinha na cor e tal. Se você pegar um jogo de... 2011, 2012, 2013... E, e dar uma remasterizada... Fica legal. Por exemplo, aqueles Mafia. O Mafia Excel ficou muito bom. O... Acho que é remaster, né? Se não sei. Cara, eu não sei. Eu sei. Eu só sei que eles tinham que fazer... O que a Capcom fez, eu vou, eu vou, eu não vou tirar o Resident 2, certo? Fizeram o um remake do jogo, tá ligado? Um... Mudaram algumas coisas, eu achei muito legal o 2, o 3 não, nem tanto, o 3 eu não achei legal, joguei os dois. Mas a Rockstar poderia investir num remake, já que ela não tá querendo lançar o GTA 6, ela tá, né, ser e andando pro GTA 6 e pros fãs. Cara, faz um remake do GTA San Andreas, velho. Tá ligado? É... Cara, ia ser incrível. Bota coisas novas. É um jogo grande. Não nem precisava. Muita gente aí que tem vontade de jogar, vai jogar. Muita gente que não conhece. é que, cara, esse jogo eu não sei se... Tem gente que não jogou. Comenta aqui, comenta aqui se você, se você ainda não jogou esse jogo. Porque tá disponível o PlayStation 3. Tá disponível PlayStation 4. E provavelmente você vai sair PlayStation 5. E eu acho que... Sei, velho, acho que sei, sei, todo mundo jogou esse jogo Pelo menos um pouquinho, não precisa ter zerado Um pouquinho Deve ter jogado, mas cara Faz um remake do jogo, mano Coloca coisas novas, adiciona um online Um onlinezinho legal Pra galera é, Jogar Cara, eu confesso pra vocês, se fizesse um remake do GTA Sandras Sério mesmo, sério mesmo Eu ficaria Mais tranquilo Com o GTA 6, eu quero muito o GTA 6 mas poder jogar o GTA Sandres com a capacidade gráfica de hoje e ela colocar algumas coisas novas, como eu disse, online e adicionar outras coisas, novas missões, estranhos e doidos, já pensou? Aumentar mais missões secundárias. É... Eu sei que vai dar um trabalhão, mas pô, a empresa tem dinheiro pra isso, mano. Os caras podem trabalhar muito bem nisso. Mas eu não queria muito não, cara, esse negócio de... de... É... Esse negócio de. Cara, tá cheio de propaganda aqui. Eu tô dando uns cortes aqui no vídeo do cara. Mas eu não corto, eu não uso o ADBlock porque os caras têm que ter o seu devido conhecimento financeiro nos seus, seus trabalhos. Cara, muito lindo, cara. Tá muito lindo, mano. Sério mesmo. Sério, eu. Tá lindo demais. Mas. Eu até, como eu disse, já perdi o raciocínio. Você entra nesse propaganda, eu perco o raciocínio. Eu acho que deveria ser um remake. O que você acha? Um remaster? vai só dar uma, uma color um, deixar ali meio bonitinho 60 frames, talvez, não sei é... ou um remake um remake os caras já tem tudo o enredo, tem história tem os personagens, tem tudo coloca personagens novos missões secundárias missões de gangue né? E, cara, ia ser muito, muito legal. Mas, enfim, a Rockstar é meio louca, né? Ela tá fazendo isso daí pra dar um cala-boca nos caras. Ah, joga isso daí e tal. Para de falar de GTA 6 isso aqui. É... Apesar que eu gostaria de... do GTA, do Red Dead 1, Red Dead Redemption 1, eu gostaria muito que tivesse um remasterizado pro PlayStation 5. Gostaria muito de jogar no PlayStation 5. Né? Não tem nem PlayStation 4. GTA 4 também. Queria muito jogar no PlayStation 5. Certo? É, mas esses antigos aí, um, um remake ia vir de bom tamanho. Cara, se eu não me engano, GTA Sanders é um jogo de 2002, mano. Se eu, não me engano, se eu não me engano, acho que é de 2002, 2006. Pode me dizer aí, mas é um jogo, um jogo antigaço, irmão. Um remake seria bem legal, o que, que vocês acham? Mas se saiu o remaster, você acha que vai vir assim, com esses gráficos? Tá bonitinho, mano. Tá muito lindo. Confesso pra vocês dos vídeos que eu vi aqui. Esse é o mais insano, mano. Esse aqui é o mais insano. É... Falando de remake, a... a Visceral, não sei se ela foi vendida, se ela existe. Mas já foi lançado, já foi anunciado o... o remake do Dead Space, que é um jogaço. Que é um jogo de 2009, por aí, 2008, não sei, não lembro. O primeiro Dead Space era um 3 para a geração passada, né? Antiga do PlayStation 4. A geração passada. E é um jogaço. Os caras vão fazer um remake. E é um jogo que eu quero muito jogar, cara. Sempre falei. Não sei como é que os caras não remasterizaram pra, como fizeram com Bioshock. É, que jogo mais? Máfia também fizeram. Outros jogos aí que saíram no remake eu comprei. Eu joguei. Mano, tá lindo demais esse GTA, cara. Caraca! Mas o que vocês acham, galera? Vocês queriam um remaster desses três jogos? Provavelmente vai ser vendido os três juntos. Acredito que os três juntos vão vir é, pra você comprar. E... É mais ou menos assim. Ah, a gente não quer se lançar o GTA VI. Joga isso aí. Joga GTA V com os novos... As novas atualizações A gente tá se empenhando aqui em fazer coisas novas Não sei o que Fica na moralzinha aí que a gente não quer lançar Já lançamos o Red Dead Redemption 2 Fica aí na moral aí, irmão Fica na tua É uma empresa que eu amo É uma das melhores Ela e a Naury Dog para mim são uma das Top 1, top 2 Top 3, qual que eu colocaria? Não sei, top 3 não sei Mas Eu ia falar que a A <risos> A Ubisoft, que ela é, é uma empresa meio zoada, mas eu gosto dos joguinhos dela. Eu, eu gosto do Assassin's Creed, eu gosto do Fight Cry, eu gosto eu gosto dos joguinhos da, da Ubisoft, mano. Eu, mano, eu fico muito feliz quando sai um Assassin's Creed de novo. Eu jogo feliz. Mas não sei se estaria no top 3, mas eu gosto muito da... e quase todos os jogos platinados, mano. Até os de corrida da, da, da Ubisoft. É uma empresa que mira lucro a, e... Tá se tentando parar com isso, que era Assassin's Creed todo ano, lançaram Valhalla é, e provavelmente vai ficar com ele aí por mais um ano, se eu, não, se eu não sei. Eu acho que não vai sair nenhum Assassin's Creed esse ano, talvez o ano que vem eles lançam. É, apesar dos bugs eu gosto muito é, dos jogos da Ubisoft, mas para mim a Rockstar e a Naughty Dog são os jogos que mais me marcaram. The Last of Us, apesar do um nem tanto, mas é, marcou sim. Mais o The Last of Us, que pra mim é um dos jogos mais incríveis que já, foram, já foi lançado. E o 2 também, muitas críticas, porque acontece aquilo que acontece com o Joel. O que os caras queriam mais? Que não dava mais pro Joel continuar. Era a Ellie, velho. Queria que o Joel ficasse num trono, sendo o. Sei lá, um conselheiro da L que tava. E também pra motivar Ellie teria que ser algo assim. né? Já que ela já tava com uma família e tal lá. E enfim, comenta aí, galera. Vocês gostariam de um remake? Ou um remaster tá legal? Eu preferi um remake apenas de um Sandras. Sandras merecia sim um remake. Mas enfim, vídeo desse canal, desse canal que é muito bom. Vou deixar aqui na descrição. Comenta aí. E é nóis. Ah, me segue lá no Instagram. No Instagram. É... Palmeiras, né? São Paulo, tem São Paulo aí? Né? Tem. Se tiver Flamengo e Saturno vai que fala, ah, vai atropelar você, irmão. Se segura. É. Todo mundo achou que o City ia passar por cima do Chelsea. Não foi bem assim. O Chelsea joga... É um time mais reativo. Não tem tanta qualidade quanto o Manchester City. Vamos ver. Mas eu lasquei meu dedo. Não tô mostrando o dedo do meio pra vocês. Apesar de ser o dedo do meio. Lasquei meu dedo. E lá no Instagram lá eu não, não falo muito tanto de games, mas se você quiser me seguir, segue lá, beleza? Eu vou ficando por aqui até a próxima. Fui.